Bem, como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre essa questão: acessibilidade. Como vamos inserir a acessibilidade nas informações de arquivística? Ou, melhor, por que as informações de arquivística têm que ter requisitos de acessibilidade? Qual é a importância disso para a gente? Ah, lembrei de uma outra coisa. Parabéns para nós. Hoje é dia 20 de outubro, dia dos arquivistas, tá bom? Então, vamos passar adiante. Acho que até aqui vocês já entenderam bastante. Só uma introdução. Pois é, a gente está falando, vou fazer uma contextualização do que, que a gente vai discutir. A gente está vivendo um boom, é que há uma proliferação de grandes sistemas de informação e esses sistemas estão todos sendo disponibilizados na web. Além disso, a gente percebe que essa rede, ela atua como uma grande rede de colaboração, ou seja, ela promove uma cidadania inclusiva. É muito interessante isso. Então Nesse, nessa vertente, o que, que a gente percebe? A gente percebe que os ambientes e as ferramentas digitais, as organizações, os processos, produtos, serviços informacionais devem prever a participação do cidadão que ainda permanecem à margem como pessoas com deficiência. Por que, que eu estou destacando muito a questão das pessoas com deficiência? Obviamente, essa pergunta aqui embaixo, vocês sabem qual é, né? Qual é o documento aqui visto para não saber qual é o percentual das pessoas com deficiência? Se eu estivesse aí ao vivo, com certeza mais da metade da turma já teria levantado a mão e já teria dado a resposta certa, isso mesmo é o Censo Demográfico do IBGE. E eu quero destacar que o último censo feito foi feito em 2010, certo? Na, nesse, nesse censo, nós somos cerca de 45 milhões de brasileiros. Agora, olha só que interessante. Se a gente considerar um universo de 100 pessoas, desse universo de 100 pessoas, 24 é considerada pessoa com deficiência. É quase um quarto. Já pensaram nisso? Então, eu tenho demais dados só para ilustrar para vocês. No universo de 100 pessoas, 19, provavelmente terão pessoas com deficiência visual, 7 com deficiência motora ou física, 5 pessoas com deficiência auditiva e uma pessoa com deficiência intelectual, tá? Agora, o que vocês podem estar me perguntando o porquê que está aparecendo esse detalhe dessa figura aqui do lado. Tá vendo? Aqui eu escrevi figura 1 para ser ver. Eu, na verdade, eu retratei como uma prática de descrição que a gente pode fazer. Quando eu clico aqui na imagem, vocês podem ver aqui, aparece um campo de descrição. Então, eu não sei se vocês sabem, quando o cego lê, ele usa um leitor de tela. O leitor de tela vai lendo assim para ele, dentro do ouvido dele. Aliás, alguns podem ouvir, outros preferem que a, a, o próprio teclado é, é transformado em leitura braille, isso aí é uma questão do escolha de cada checo, tá? Então, eles estão ouvindo ou estão lendo pela, pela linha braille, contextualização. Grandes sistemas de informação disponibilizam tudo ambiente ambiente web. Aí, ele vai descer, ele não está vendo a tela, mas ele sabe que tem essa informação. Quando eu chego aqui, por a gente ter feito esse recurso, de ter feito a descrição, o computador, leitor de tela, lê exatamente isso tudo aqui. Por isso que eu destaquei aqui, porque isso daqui é para vocês, entenderem como é que funciona. Para o cegos, vai aparecer aqui, mas não aparece visualmente para ele. Ele ouve isso quando ele clica aqui nessa área de figura. Isso é uma ação, vocês podem ver, eu fiz em quase todos é, os aqui. Vamos lá para o próximo, só para vocês terem uma ideia. Se o computador deixar, eu ir para o próximo, certo? Vamos lá. Faz mal. Pronto. Ó, mesma coisa, tá vendo? É importante estar clicando aqui na opção imagem, aí aparece. E é muito importante descrever nessa área. É aqui que você descreve e você oportuniza o acesso à informação dessa imagem ao cego, ao colega, tem baixa visão e assim por diante, tá ok? Aqui é só uma pequena reflexão para a gente e indo para o próximo tema. Então, eu já falei sobre isso e a gente tinha parado exatamente nossa tabela. Por que, que eu trouxe todas essas reflexões para vocês? Porque eu quero voltar para um movimento internacional que está acontecendo, que vocês devem ter ouvido falar. É o que chamamos de Agenda 2030 para um Desenvolvimento Sustentável, que é mapeado, dividido em 17 objetivos chamados ODS. Então, se vocês perceberem, todos esses quadrinhos forem lendo atentamente depois, porque a professora Clayton vai compartilhar com vocês esse PowerPoint, vocês, vocês perceberão que... Ah, detalhe, para o cego eu botei mais detalhe, viu? Vocês perceberão que o foco da Agenda 2003 é um momento de ação global para pessoas. Se a gente não trabalhar, junto, a gente não vai conseguir sanar todos os problemas que a gente tem no mundo. Que está mapeado nesses 17 problemas. Tá? Então, agora que vem a grande reflexão da nossa conversa de hoje. Como? É uma pergunta difícil. Como? Como equacionar a significativa distância entre a disponibilização da informação, veja bem, nessa parte, e seu efetivo acesso, compreensão e utilização. Não é só prover o acesso. É prover o acesso de forma que aquela informação seja realmente compreendida para futuras utilizações, senão você não está provando o acesso. Então, eu criei um diagrama focando, vamos dizer assim, no Hi-Fi. Vocês lembram do Hi-Fi? É só uma brincadeira que eu fiz com vocês. Depois, vocês podem fazer uma autodestrução. A audiodescrição é o termo que a gente usa para descrever as imagens fixas e as imagens em movimento para que as pessoas cegas ou as pessoas com baixa visão compreendam melhor o que está sendo mostrado para um vidente, certo? Então, isso daqui depois vocês fazem como uma brincadeira, como uma forma de exercício e vão ver como é legal. É é, oferecer esse recurso. Lembrando que você tem que clicar e preencher no campo da descrição. Esse recurso vocês podem usar também no Instagram de vocês, no Facebook. O Facebook hoje é em dia quase ninguém usa, né? Mas eles têm um recurso chamado texto alternativo. É a mesma coisa. Essa é um campo que você vai descrever a imagem não vai aparecer para você, mas quando o cego entrar na sua, na sua, no seu Instagram, ele vai saber o que, que você descreveu, qual era a imagem que você colocou. Então, é uma iniciativa bem bacana. Bem, regatei esse hi-fi porque eu elenquei cinco é, pontos que podemos, é, que deveríamos é, sempre tentar colocar em prática no nosso dia a dia como profissional da informação, tá? Vamos à primeira delas. Primeiro, estão nos normativos internacionais. Nós temos uma quantidade imensa de normativos internacionais, inclusive os normativos relacionados a GLAM. Sabe o que é GLAM? É uma sigla utilizada que, que junta todas as unidades de informação, galerias, é, bibliotecas, arquivos e museus. Eles estão, inclusive, nos normativos em seus respectivos conselhos. O Conselho de arqueologia Internacional, o Conselho Internacional de Biblioteconomia e também o Conselho Internacional do Museu. Tá? Existem também os princípios fer que são princípios de, de recuperação, tornar acessível, inter, interoperável e de, de, que facilita o reuso. Esses são os princípios que a gente coloca em dados. A gente já está indo para o mercado de trabalho, que a gente já está trabalhando com gestão de planilha, com gestão de, de, de dados, entendeu? Então, tem que começar. Esses dados também têm que ser acessíveis para que qualquer pessoa possa acessá los E uma coisa muito importante que saiu não faz nem dois anos, é, não tenho certeza do ano, mas está na referência bibliográfica, essa proposta é chamada Requisitos de Acessibilidade nas Licitações Governamentais Europeus de Produtos e Serviços ou seja, é uma exigência que os requisitos de acessibilidade já estejam quando você for comprar algum fazer comprar algum produto ou serviço para o governo. Então quem trabalha na administração pública e eu acredito que a maioria daqui deve atuar ou já atua na área pública, a área de compra o arquivista tem que ficar presente também. E nessas horas a gente tem que ficar atento à questão do requisitos de acessibilidade. Por exemplo, a gente for comprar um sistema novo de protocolo, ou se a gente for comprar ou adquirir um sistema de, de descrição arquivística, a gente tem que ficar atento à questão do requisitos de acessibilidade. E temos também as nossas normas internacionais, a ISO, a BNT, ou seja, normativos internacionais temos de mundo, inclusive tem uma legislação que eu não coloquei aqui, tem uma legislação chamada, é... ai meu deus, agora falhou a, a, a, a memória, é a convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, do qual o Brasil é um, é um dos signatários e essa convenção, ela é uma emenda constitucional, ou seja, ela faz parte da Constituição, tá? Bem, já falamos do item 1, vamos para o item 2. O item 2 é a nossa legislação básica. Não, não destranchei muitas coisas, mas eu só quero considerar, apontar para vocês, que nós temos uma legislação focada na questão da acessibilidade das pessoas com deficiência desde mais ou menos 2000, se eu for considerar a lei. A lei, só foram as duas leis, já foram regulamentadas em 2004. E nesse quando foi regulamentado em 2004, Nesse decreto 5.296-2004, ele deu um prazo de um ano, ou seja, na época seria até dezembro de 2005, para que todos os sites governamentais tivessem os seus requisitos de acessibilidade. Por que todos os sites governamentais? Porque é a página de comunicação com a população. É interessante. Em que ano nós estamos? 2020. Então, tem 15 anos que a gente tem essas prerrogativas e nem todos os sites do governo estão realmente com requisitos de acessibilidade. Temos também, tivemos também em 2007, a portaria que instituiu o um Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, conhecido como eMag, que foi recentemente é, atualizada agora em 2019, mas na verdade a atualização foi meramente por causa da mudança de, de estrutura, né? Atuava no ministério, foi para outro ministério, chamava Ministério do Governo e agora o ministério era igual e agora é o Ministério do Governo. Pequenas mudanças, nomenclatura, basicamente, tá? E temos a nossa... É, Lei Macro do Acesso à Informação, que é a Lei 2527, conhecida como a e em 2015 foi promulgada, na verdade ela entrou em vigor em 2016, a LBI a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Bem, até aqui nós abrimos dois pontos: por que, que nós temos que ter informação disponível e disponibilizada porque é uma garantia de acesso para todos. Primeiro, nós temos normativas internacionais. Segundo, nós temos normativa nacional desde 2000. Olha só que interessante. Vamos para o terceiro, porque não é só termos normativos. A gente também tem que saber como podemos atuar para implementar esses normativos, certo? Então, aqui eu separei três dicas. Bem bacana, por exemplo. O primeiro deles é o avaliador e simulador de acessibilidade do Shift. Que é esse aqui, o Age. Certo? Você simplesmente clica nele. Tá? Vou até abrir aqui para vocês. Vou abrir o link, tá? E me deem, vou pegar, por exemplo. Entrei na Unib, pode. <risos> Também estou estudando. Está aqui o AGE, certo? E aí, eu vou escolher um, um site qualquer. Eu pensei, no caso, o Arquivo Nacional. Vamos ver se aparece aqui o Arquivo Nacional. Então, vou clicar no site do Arquivo Nacional, que é onde vocês devem fazer muitos de estudo vou copiar e vou entrar aqui no avaliador então, no momento que eu faço isso deixa eu ver eu só copiei tá então vou coloquei aqui o site do arquivo nacional e vamos ver tá vendo estamos chegando ficou claro para vocês e agora eu vou executar executar Vamos ver, tá aguardando, vamos torcer para que dê certo. Eles vão fazer um, um mapeamento de grau de acessibilidade do nosso Arquivo Nacional. Ele demora um pouco, eu sei disso. Então, vamos rezar para que venha logo. Tá? Ele é bem interessante, porque ele numera em várias cores. Ó! Como é que tá o arquivo nacional? Tá na tarja laranja, tá vendo? Anota o resumo da avaliação da acessibilidade. Vejam aqui, do arquivo nacional, com as informações de data e o momento que eu fiz. Não estou fazendo no dia do arquivista, estou fazendo no dia do professor. Mas olha só, aí eles elencam aqui os principais erros e já avisos. O interessante é que esse relatório, depois vocês vão conhecer, eu espero que vocês façam como dever de casa, estão vendo que são várias oportunidades que vocês podem passar para a sua equipe de TI, do seu órgão, e ele tem como fazer os ajustes necessários para um, um site governamental. Entenderam? Então, essa é interessante compartilhar isso com vocês. Existe esse guia. Esse guia é mais uma sugestão quando vocês forem fazer uma divulgação do acervo, tá? Então vocês podem produzir é, essa divulgação em formato de acessível. Então ele dá todas as dicas necessárias de como promover os vídeos em formato de acessível, inclusive a diagramação. Ele explica a importância das legendas, ele explica como deve estar a posição de um texto de 6 e dá também dicas imprescindíveis de audiodestrução, tá ok? E por último, em 2017, saiu esse Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais. Como vocês sabem, o documento quando nasce, muitos deles a gente já sabe que ele vai ter o teu do documento permanente. Então, a gente já tem que ter o um olhar desde a hora que ele nasce, tá? Então, nós já chegamos no terceiro item. é né? onde informações que estão disponíveis na internet, que estão à nossa disposição, que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, tá? Primeiro, foi normativo internacional. Segundo, normativo nacional, abordado desde 2000. Terceiro, uma prévia de algumas indicações de ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Mas eu vou mostrar para vocês agora um estudo muito interessante do, do, do Banco Nacional. Olha só, é para a gente que tem uma visão, é bem verdade que essa informação é de 2016, mas eu acredito que isso não deve ter é, ficado Deve estar ainda mais ou menos nesse nível. Deve estar aumentado só um pouquinho a mais. Não muito mais do que isso. Mas já vista que eu não tem muitos problemas hoje em dia. De desinformação. Né? Então, como segundo o relatório do Banco Mundial de 2016. 45% do website no mundo está acessível. Certo? E 14%... As licitações solicitam requisitos de acessibilidade. Tá vendo a importância disso? O sistema que nós temos em tempo, nosso dia a dia de trabalho, ele já tem que ter os requisitos de acessibilidade. Tá? E outro, somente 7% da equipe em TI tem conhecimento ou já fez algum curso. Porque eles também têm que ter o domínio de como fazer essa programação. Mas se eles não fazem curso, fica um pouco difícil. Então, esse é o item 4. para gente tem em mente como está o mundo e lembre-se da questão da agenda 2030. 2030 daqui a 10 anos. Então, este quadro aqui tem que estar todos eles 100% até 2030. Vamos nessa? Tá. Último item. O mais importante de todos, as páginas são para todos. As páginas acessíveis, elas podem ser utilizadas para mais recentes diversas tecnologias. Além disso, elas são facilmente indexadas. Sendo facilmente endexadas, os mecanismos de busca localizam rapidamente. Além disso, sendo para todos, elas são compatíveis com a maior variedade de aplicativos. Então, eu consigo acessar essa informação com qualquer tipo de aplicativo que eu tiver. E, no momento que a gente pensa para todos, eu também estou pensando que elas, ficam, elas são mais fáceis e rápidas de navegar. Ou seja, qualquer pessoa consegue chegar àquela informação. Então, lá no campo de descrição, quando vocês estão trabalhando nos acervos, eu sugiro que os termos sábios utilizados no resumo de descrição sejam feitos de linguagem simples. De linguagem simples, fica mais fácil de a gente recuperar, fica mais fácil o mecanismo de busca localizar e são compatíveis com a maioria dos aplicativos que nós temos é, disponíveis no mercado. Aí, agora, a gente só vai para uma reflexão, uma breve reflexão, que vocês já devem estar percebendo, né? Eu destaquei muito a questão de, da pessoa com deficiência no paradigma do Brasil. Vocês viram que, mais ou menos, um quarto da população brasileira composta de pessoa com deficiência, mas... Se a gente for levar isso a nível mundial, hoje nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, desses 7 bilhões, 1 bilhão é pessoa com deficiência. Mas olha só que interessante, é considerado hoje que desses 7 bilhões, somente 1 bilhão está tendo realmente acesso à internet. Acesso à internet que eu falo é Conseguir realmente assistir o vídeo, é realmente poder participar das aulas. Não é? Ah, tá falhando, tá não sei o que. Não. Acesso à internet, que é mapeado no mundo, é equivalente a um bilhão. Porque aqueles acessos de hora pode e hora não pode, não é considerado 100% acessível. Concorda comigo? Ou seja, estou trazendo essa reflexão 6 bilhões de pessoas no mundo entre elas, um bilhão de pessoas com deficiência, não tem internet. A internet continua indisponível, inacessível e fora de alcance econômico para a maioria da população mundial. Então, com isso, nós, profissionais da informação, somos sujeitos e corresponsáveis pela inclusão. Além disso, os espaços públicos, inclusive os virtuais, são para todas as pessoas. E aqui está o que eu falei há pouco, a adoção de linguagem simples garante o acesso à informação a todos. E que o princípio nociador da acessibilidade é a universalidade. Eu acho que era só isso que eu tinha para chamar para vocês. Aqui eu vou compartilhar o link de referência, como eu falei, é, a professora vai compartilhar com vocês o meu material, tá? E eu gostaria de destacar uma coisa bastante interessante, que talvez você não saiba. Aqui tem uma dica de como referenciar, e essa aqui sou eu e minha filha. Sabiam que nós duas somos surdas? Pois é, quem está dando aula para vocês hoje, nesse bate-papo, é uma pessoa surda. Eu nasci surda, minha filha também nasceu surda. E nós duas ouvimos e falamos pelo cotovelo. Muito obrigada a todos vocês. O último PowerPoint tem meu contato, caso vocês tenham interesse. Tá bom? Obrigada. Uma boa noite a todos.